Não seja o próximo. Assista esse vídeo até o final. Fala aí, driver! Se você não me conhece, meu nome é Lucas, motorista de aplicativo desde 2017. E hoje eu quero trazer as principais dicas de sobrevivência para você motorista que trabalha no período noturno. Ou até mesmo você que está pensando em começar a trabalhar no período da noite e madrugada. Mas antes de continuarmos, já conferiu se sua inscrição está ativa aqui no canal? Se não tiver, já clica aqui no botãozinho vermelho aqui abaixo, ativa o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos e não deixa de dar o like no comecinho desse vídeo, beleza? Então vamos lá! Todas essas dicas que eu vou dar para você, ele funciona melhor no período da noite, mas se você é um motorista também da manhã e tarde, essas dicas também podem ser valiosas para você, hein? então não deixe de conferir todas essas dicas. Vale lembrar que a sua vida, ela vale muito mais do que essas corridinhas de 5, 10 reais e os aplicativos não vai estar tá nem aí. Os únicos que vão chorar por você são os seus familiares, então todas essas medidas de segurança, se possível, coloque elas em prática, beleza? A primeira dica que eu dei para dar para vocês é que sempre quando receber uma corrida, Vá até o local de embarque do passageiro Mas fique a uma distância De 100 a 200 metros Estacione no local onde fique de fácil Acesso para você mandar mensagem Sempre verifique a região e envie a mensagem Para o passageiro, já cheguei Quando você envia essa mensagem Pronta, que geralmente o aplicativo da Uber Da 99 já tem como resposta rápida ali, O passageiro vendo aquela mensagem Ele já vai mandar Alguma mensagem falando, ah eu estou descendo O elevador, estou saindo E tudo mais, porque geralmente o passageiro da noite não fica do lado de fora. Eles esperam o motorista chegar e você estando numa distância de 100 a 200 metros você vai ver que o passageiro está saindo e assim você vai ter total segurança que aquela corrida vai ser tranquila. Por isso que a segunda dica que eu tenho para dar para você é que chegando no local só estacione quando você estiver visualmente vendo o passageiro. E se você ficar parado ali esperando o passageiro sair de dentro da sua casa você vai ser um alvo muito fácil para os Meliante chegar e te abordar e levar tudo que você tem. E o pior, pode levar até mesmo a sua vida. Então tome muito cuidado. Terceira dica, se você chegou até o local e viu que tem 3, 4 meliantes, tem um grupinho de pessoas muito suspeita, não pare, é melhor ter um cancelamento, perder aquela gasolina que você teve até chegar no embarque, do que perder a própria vida. Quarta dica, uma mulher pediu, mas apareceu um homem, isso acontece frequentemente nos aplicativos, sempre alguém chamando para terceiro, mas à noite é muito mais perigoso aceitar esse tipo de corrida, por isso se se você aceitar e identifica que é um homem no seu aplicativo, tá mulher, você pergunta o nome da pessoa que solicitou, ou até mesmo, se você identificou que é um homem, vá um pouco adiante e ligue para aquele passageiro. Você ligando e a pessoa atendendo confirme se realmente ela chamou para uma outra pessoa estando tudo certo, você vai lá e volta para buscar aquele passageiro se a pessoa não atender e você viu que ela estava tá ali do lado de fora, provavelmente aquele celular é roubado, o bandido acabou de roubar aquele celular, chamou e acometeu o um assalto em você então é melhor evitar cancelar esse tipo de corrida, quinta dica você iniciou uma corrida com algum passageiro e você está vendo que está meio suspeita aquela corrida sempre que tiver em movimento ali com o um passageiro dentro do carro, vá jogando o farol alto para outros motoristas que estão na rua e faça que sinais de perigo, sei lá, coloque o, o, as mãos no volante dando umas cruzadinhas na mão, geralmente a, os outros motoristas vão entender, agora se seu carro tem não é complicado, mas geralmente só com os faróis alto dando várias piscadas, as pessoas costumam entender que tem a, alguma coisa errada e se você ver alguma viatura, tente abordar ela e se não conseguir ali, abordar ela você pode jogar o carro em direção a ela, dando farol alto, que geralmente eles já vão entender. Saia do carro imediatamente com as mãos para o alto, que todo o procedimento de segurança os policiais já vão tomar, beleza? Sexta dica, não achou uma viatura, não conseguiu fazer sinais de socorro? Tente identificar um posto de gasolina próximo e avise ao seu passageiro que você está passando mal, que você vai ter que utilizar o banheiro. Encoste na conveniência ali geralmente ele vai ficar dentro do carro e você vá até o frentista e você dá algum sinal de socorro peça para ele ligar para a polícia e não volte até o carro enquanto você não ter a certeza que a polícia chegou porque assim eles já vão certificar que está tudo certo sétima dica combine vários códigos com pessoas de confiança ou é até mesmo grupos de whatsapp compartilha sua localização sempre que possível e se você vê que tem alguma coisa errada durante a corrida você tenta mandar alguma mensagem rapidamente ali no WhatsApp que as pessoas vão verificar a sua localização e já vão acionar a polícia para que possam te ajudar na medida do possível. Oitava dica, nunca ande com cartões de crédito, cartões de banco sempre ande somente com a sua habilitação e o documento do carro, e algo importante como carteirinha de convênio ou cartão do SUS mas jamais ande com cartões, porque você vai ser um alvo fácil em caso de sequestro nona dica, nunca ande com mais de 100 reais de troco dentro do seu carro máximo uma nota de 50 e as notinhas ali básicas de troco de 10, 25 2 reais, passou de 100 reais passe em algum posto e abasteça o seu carro décima e última dica sempre siga o seu sexto sentido seu coração se você vê que tem qualquer tipo de suspeita seu coração começou a palpitar alguma coisa tá dizendo para você cancelar aquela corrida não pense duas vezes cancele e evite qualquer tipo de dor de cabeça beleza? Bom, essas foram as 10 dicas para todos os motoristas que trabalham no período noturno. Lembrando que essas dicas também valem para os motoristas que trabalham no período da manhã. Mas se você quer um vídeo específico para os motoristas de Uno que trabalham da manhã e da tarde, eu vou deixar o link aqui acima desse vídeo para que você possa também conferir melhores dicas para esses períodos, beleza? E se você gostou desse vídeo, não deixe de mandar os comentários aqui abaixo. Se você tiver mais alguma outra dica, também vai ser importante para ajudar vários outros outros motoristas, e claro, compartilha com todos os seus amigos. Bom, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, e se você não se inscreveu ainda, esse é o exato momento para se inscrever, e eu vou ficando por aqui, um grande abraço, fiquem com Deus, e até a próxima, falou, tchau! Till my shadow turns to sun rays And oh, all